Que, que que eles segundo meu que o ex-farei consigo apurar a responsável dos estudos e Laura Mil passando aqui assim agora são meia-noite trinta e nove para só para ter um registro de hoje pois foi inútil o dia inteiro <risos> não fiz nada uh... quer dizer terminei de ajeitar um site mas só isso. Depois fiquei aqui deitada assistindo vídeo, assistindo podcast, pesquisa, <risos> comprando com os olhos. Comprar com os olhos, pra mim, é pegar, é entrar no aplicativo, por exemplo, eu fiz isso com a Decathlon ontem. Entrar no aplicativo, botar um monte de coisa no carrinho que eu não vou comprar, obviamente. Algumas coisas que eu preciso, sim, para pesquisar preço, mas outras só porque ah, eu compraria, sabe? Então eu vou botando carrinho só para dar aquela sensação gostosinha de estar escolhendo e, sei lá, eu acho gostoso. Eu fiz isso ontem com a Decathlon, hoje eu fiz com a Marisa, uh, olhando algumas coisas, fiz com a Dafite, então olhei algumas coisas que eu preciso, que eu quero... Pra saber os preços, mais ou menos, pro dia que eu for comprar, eu saber se eu tô pagando caro, se tô pagando barato, se tá valendo a pena ou não. Então agora eu tô esperando pra tomar banho, domingo, quase, né? Porque eu não dormi ainda, então ainda não virou o dia. E é isso. Hoje caldo de rabote. Log. Hoje eu vou testar uma dinâmica diferente. Normalmente eu faço exercício às seis, quando eu paro de trabalhar. E hoje eu vou tentar fazer meio-dia, pra ver se é mais fácil, se eu tô mais motivada, se rende mais. E eu vou começar a fazer todos os dias também, um treino da Carol Borba, de emagrecimento. Então... Eu vou fazer? Tomar banho? Tudo meio-dia. Tô aqui esperando a reunião. Que hoje atrasou um pouquinho. Mas já acordei com a leg. Pra não desmotivar. E pra ir fazer um negócio. Tô com uma preguiça. Terminou de tomar meu suco verde de todos os dias. Que eu mostrei pra vocês. Eu deixei as trouxinhas do suco prontas na geladeira. No freezer. Aí de manhã é só bater e botar o, a linhaça e a canela, e a água, né, e aí eu bato, faço um copo desses aqui pra mim e um pro que tem 300ml mais ou menos, eu acho tão gostoso, ah, tem dias e dias, né, tem dias que, tipo hoje, que a textura me incomoda um pouco, que ele fica grosso, né, por causa da banana, mas o gosto é bom. Fica bem docinho por causa da banana. que a banana e a maçã, né? Não tem como ficar ruim. E aí. Não tem, não fica tanto gosto da couve, sabe? Na real, não fica nada gosto de couve, fica cor de banana mesmo. Oi, Fog, quintou. Hoje é o quarto dia que eu fiz exercício consecutivo. Meu cabelo tá desse jeito porque eu fiz um coque com ele ainda meio úmido, que tava muito calor. E aí ficou assim. E vai continuar assim, porque amanhã eu já vou lavar de novo. Essa função, pra mim, é a pior parte, lavar o cabelo todos os dias. Porque eu tenho muito cabelo, e meu cabelo é muito pesado. Então, é uma função ter que lavar todo dia. E eu, ainda mais depois de fazer exercício, que eu já tô com o braço, tipo assim, mole. Mas tudo bem, seguimos, vai dar tudo certo, eu vou me acostumar. O meu corpo vai entrar no ritmo, e eu não vou mais ficar tão podre de cansada depois. Mas é complicado. Uh, o Beto tá gravando, então eu aproveitei pra vir aqui conversar com vocês e encerrar o vlog por aqui. A gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!